O objetivo do, do Conselho de Mulheres da, da Aldeia Januária é, em, em todos os momentos que, e, que a comunidade precisar, porque antigamente aqui as mulheres não tinham vez, então nós fomos quebrar esse, esse tabu que as mulheres não tinham vez e agora, atual, nós estamos não só com o Conselho de Mulheres da Aldeia Januária, raça se espalhou na TI Pindaré tem o conselho da tabocal, a organização das mulheres da Areão, da Pizarra Preta e das outras aldeias. E o conselho ele tem sido muito importante porque ele pode inserir as mulheres dentro de várias atividades na qual elas eram ignoradas ou talvez assim afastadas pelo fato de ser mulher, entendeu? E ele veio com, a, com uma força tão grande que veio é, incluindo todas as mulheres que somente observavam, trouxe todo, todo mundo junto, as mulheres começaram a se unir para lutar é, por uma causa só. É, a gente vem participando também dos movimentos indígenas. Uré, uru japó é Temitama e uru é Caraiba no pé. Já morreu há o monoloma já morreu há o e aí o ano foi o leve não é o é no pé não era o pi, mas é temitum hau o leve já hau ano pé não já já o o Icarámo não é ver é o ano o depur é é o ano o Icatuar na triplo car qual caraiuano pé tae é o Icatuar já neve tijalramo miriro ano ne memur rero WANUPE. DENCHE, durante a mega coe tenta coe eu li e Eu o peuana. Eu o licote, mas eu na o licote. Eu Mas ele escure o estamos aqui se juntando, somos Nós quatro anos que nós estamos para ser o Ujay koi kolade inga Ujay inga lai Ujay koi kolade Ujay lai Ari inga Voy a eco y con